A wiki Nacional de Procedimentos, em primeira instância, é um projeto do Tribunal Superior do Trabalho. As páginas do ambiente wiki são criadas de forma colaborativa e reúne as melhores práticas dos processos judiciais. Para discutir o processo, representantes de 22 tribunais trabalhistas de todo o país se reuniram no Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. O objetivo é fazer a gestão do conhecimento com aqueles, aquilo que, que já tem demais otimizado no país todo, por isso que tem representantes de praticamente todos os tribunais aqui, para a gente formar esse material. Cada um vai dar o melhor que tem, vai eleger o que é melhor dos, dos melhores e nós vamos desenhar. A partir daí todo mundo consegue trabalhar, você pode trabalhar daqui de Cuiabá lá para o Fórum de Campinas. A página da wiki do Processo Judicial Eletrônico do TRT de Mato Grosso é uma das referências do projeto. Com a UIC do Fluxo Nacional Otimizado de Procedimento em Primeira Instância, a Justiça do Trabalho em todo o país poderá simplificar e tornar mais ágil os processos. O servidor, uma vez empossado, ele chega à vara do trabalho, ao ler o manual da Wiki, ele já vai ter o conhecimento é, de como aquele processo deve caminhar, qual é o fluxo que aquele processo deve seguir. E esse fluxo vai ser é, o mesmo vai ser padronizado para todo o território nacional, então o ganho com o, o, a finalização desse projeto e a implementação desse projeto serão inúmeros, não é? as facilidades para o magistrado, para o servidor e na ponta final para o próprio jurisdicionado.